Eita! E ela tem que morar lá no tempo. Só que o serviço lá não falta, né, Celta? Não, O serviço lá não falta, né? Não, não falta, não. Vamos comer! Oh, já tô aí, Ah, já tô aí, ah já tô aí, Vamos comer! É hora, né? Ah. Fome, terrível, então... E aí? Tá ah, com vazio do pena aqui. Para nada! Né? E o direção Antônio já! Aqui, aqui, aqui, Oi? Já mostrou, velho? O senhor já almoçou? Agora. Caramba, é, E é aquele que é seu irmão, o anda? Rapaz. Ele. Ele tá aí, cara. Tá lá. Agora ele tá. Também. Tá Graças a Deus, melhorou um pouco. Melhorou, já era pra. Mas. Ó, cara. cara era, irmão. não. Era, é, né? É, né? Mas não, o problema dele. Não é o problema do. Do, do Pelego mesmo, real. Real dele, cara. Hum. Sabe o que o problema não estava ali, ali? Eu. Eu achava. Como eu disse? Eu achava que ele era um cara muito vagabundo. Cara. Eu até tenho. Ele é trabalhador, ele né? Na verdade, ele não é trabalhador, ele é um artista, cara. Ele, só é um artista. Só quer trabalhar, ele só quer cantar. Uhum. A única, só que eu não entendi o espírito dele. Ele teve muito problema de saúde, né? a gente achou que eu, é, eu sempre achei ele, considerei ele um cara vagabundo. Até, até tem que pedir um dia perdão para ele, para a família dele, cara que até de ladrão eu falei é Ladrão? De ladrão, peguei. Eu falei, vou falar que eu bati mais uma vez, cara, eu vim aqui na usina cara, marrei o cara e levei pra casa. Levou uma rata na usina? Levei uma marrado, cara. Levei uma amarrado, tem um banho dele de vassoura. E eu odiei muito dele, cara. E, e aonde ele ia, cara? Como é que eu perseguia ele? Eu achava que ele tava ruim na cabeça. Uhum. Você sabe, não existe caminho passo a passo. Pouco a pouco, e o caminho se faz Pouco a pouco, e o caminho se faz Iguais, são todos iguais Não importa sequer o que há de pensar Será que que não vale a pena arriscar tudo e tudo e a vida encontrar. Eu vim de longe, do sertão, O lamento e o ideal Vou para a cidade, vou viver Minha verdade Meu sonho e meu ideal É grande o sonho que trago dentro de mim Por isso deixo tudo isso aqui assim Para tá na cidade Vou ser grande, ser poeta Vou despertar a mocidade ser completa Vou cantar, levar meu violão Ser um poeta, um sonhador lá do sertão Pronto eu garanto que dará muito certo Pois o projeto de mim demais vale Deixei tudo que eu tinha para trás. Essas belezas tão bonitas e naturais. Oh, Essas belezas tão bonitas. não tem jeito mesmo, né? Você tá bonito, hein, cara? Ô, você não tem jeito mesmo, né? Você não apruma, bicho. Pelo amor de Deus, cara, o que, que você tá fazendo da tua vida, com a família, rapaz? Ó, eu resolvi te levar pra casa. Tá brincando? Você vai comigo, cara. Você... Agora? Sabe? É agora. Olha, eu vou fazer de você um homem de verdade. Era isso que eu temia. Rapaz, você, cara, você está tá ficando cabelo branco, rapaz, você não toma jeito na tua vida. Que bonito, hein? Meu irmão! Meu irmão! Rapaz, você vai passar a tua vida em branco aí? Nessa vagabundagem, cara? Flamino, vou, vou te ajudar, cara, ver se você consegue realizar esse sonho teu, de ser um artista. Tá? Beleza, cara? É, é esse é meu sangue. Aí você falou o mesmo do Linguar, sim. Tá? Valeu, cara. Vamos sim, vamos nessa. Tá? Vamos nessa. Cê tem, você pra... tem alguma coisa para pegar na tua é, casa, cara? É. Aí, você falou. É o seguinte. É uma coisa minha. Exclusiva. Vamos para, vamos para casa. Vamos embora. Vamos embora. Não vê toma vergonha na cara. Opa. de lá, no interior, aonde a religião ainda é importante, e religião de nada, oh, oh, oh, oh, oh. moradores, venham todos, vou começar a minha cantoria, sou um dos caras mais famosos dessa terra, vou mostrar para quem eu vim agora, pode chegar, ah, meu Eu nasci lá na fronteira de uma terra bem distante cidade bem altaneira, terra boa e prosperante. Tô falando de Antônio João, como esse grande guerreiro. Tive lutas nessa vida, enfrentei esta batalha. Sofri tanto nessa vida, não desisto nessa guerra. Meu passado é tão sofrido, tristonho e atrevido. Fui rebelde, ainda sou, mas não desisto da vida. Já mexi com um gado novo, já criei cachorro e Aprendi o dom da lavoura, cantei como galo, corri como galinha, nas horas de covardia, quase botei ovo de tanto medo que passei. Matei cobra, matei gente com a língua, batei a mim própria e se batei, porque meus sonhos um dia foram embora, e eu fiquei tão triste nessa hora e vivi na solidão. Na solidão. Pensei que estava sozinho, mas lembrei da minha origem, humilde, lembrei do meu vizinho. Lembrei dos parentes, Estou voltando e voltarei. Lembrei da chácara que eu morava um dia, na cidade tão querida que já aqui referi. Hoje encontro muita gente boa e também um companheiro perto de uma lagoa. me ensina um oh, pouco da vida oh, oh. O seu jeito oh, sim. É um vai... E aí querido? Onde oh. ainda volto pra ver a terra dele Ó oh, cara, vai por favor. E que eu nem cheguei tá. a conhecer Ó, oh, desculpa aí que esse cara é meu nome na cabeça um Porra! Puta, você vai voltar pra casa ou vai ficar nessa mula aí sem, sem cabeça? O que você está fazendo, cara? Eu fui lá, te peguei lá no sítio, levei pra casa. Agora você com esse carrinho aí, rapaz, juntando, juntando coisa aí. Ó, oh, as pessoas estão trabalhando, mas eles estão na vida certa. Tão rabo de cachaça, rapaz, na rua. Você vai comigo ou não vai? Você que sabe, cara. você quer ser dono da minha vida, me leva então, ué. Você que sabe. Toda minha. Você tá melhor que eu? Eu acho que tô. Pelo menos eu mesmo tô mim. em paz comigo mesmo. Né? Sai por aí, não é de cantor. Que cantor, rapaz? Tá pro a vida, cara. Arrumar um serviço decente, cara. Ou você acha que eu não sei que você ganha uma coisa e pega outra dos outros? Pô, faz 50 anos, rapaz. É uma vergonha na tua cara, cara. Tem vergonha da família, os amigos todos. Aí você vai comigo, devolve os um carrinhos para o homem lá e, e vamos embora. Quando o sol levanta de manhã Com seus raios fortes de a brilhar A mãe natureza já está de pé Convidando cada qual a amar Logo em seguida todo ser humano Anda em direção do sol maior Em seguida as criaturas a marchar Vão cantar e amar no mesmo tom Os animaizinhos pequeninos São tão simplesmente de se ver Pois refletem neles o amor do pai A florzinha colorida e o ar Passarinhos a voar na direção Tudo é tão lindo e formoso, as criaturinhas a ensinar, tudo isso e muito mais. Quando vai chegando o fim do dia, depois da labuta tão normal, todos vão silenciando o coração. Um véu já cobre o oceano e começa o sol a declinar, com o mesmo som do recolher. Com um o descanso natural. As e é assim a nossa vida. Abençoa. Nascer, crescer. Abençoa, Senhor! A minha também Abençoa, Senhor A sua família Amém Abençoa, Senhor Sertão muito distante e trago um canto, o um lamento e o um ideal. Vou para a cidade vou viver minha verdade, meu sonho e meu ideal. É grande o sonho, ideal. Que música eu sou? terra de Santa Cruz Há momentos Em que meu pobre coração Enfrentou a solidão Mas jamais me abati Porque a vida é mesmo dura E a solidão não me incomoda mais Outras vezes fico com ilha Me afasto, escuto Canto de novo a canção e recomeço Saio da brecha e vou embora bem adiante, mas naqueles dias em que o mar está aberto, deslizo pelo rio, é a história da minha vida, vou navegando no infinito e posso até sonhar com todas as coisas bonitas que um dia eu aprendi, sabendo que aqui não é meu lugar e a minha direção é para lá, é para lá que eu vou no grande mar, no barco barquinho... Minha vida, no barquinho da minha vida a navegar E me aqui para cantar, recomeçando a cada dia Sabendo que outros mares ainda irei navegar Na condução da minha vida, o barquinho também sou eu e o mar É o grande autor de todos nós a minha vida tem sentido Mesmo um dia abatido Não me entregarei Sou guerreiro, vim aqui lutar Não desanimo, não vou aqui ficar Nesta ilha não preciso mais Entristecer-me, pois daqui sairei Em direção ao alto mar A minha cantiga é certa eu sei A minha vida também é Agora tem uma nova direção meu pobre coração! Ô, oh, Pereira! Pô, cara! Só, na rua aí, fora na cama! Que loucura, cara! Se você, você viu, eu te acerto! Você vai comigo, cara! Você vai comigo, Você vai, vai comigo, rapaz! Você não tá pensando, Você vai comigo, rapaz! Você vai comigo, cê, oh, rapaz! Você vai comigo, quem vai me levar? Eu sou o cantor! Vai, mamãe te... ah, ah, que ele tem que escapar na bancaira, rapaz! O que é Não vai, rapaz! Vai lá! Ele vai comigo, rapaz! Você não vai me levar! Você vai! Eu não volto pra lá! Vai, eu que gente! Eu não quero ser preso. Vai, prisão! Eu tô na liberdade! Levar? Levar Você vai assim, rapaz! Cê. tá achando o quê? Eu vou escapar! Cê, eu vai. te curo, eu te mato! Não tem nada, teu! Leva, rapaz! Me solta! Leva filho! Vou chamar a polícia! Ah, pode me soltar! Eu não vou largar. Eu não vou largar. Eu não vou largar. Eu não vou largar. O que tá acontecendo amigo? O que tá acontecendo, ajuda. Não, não é nada não! Esse, esse maluco aqui é o seguinte, cara Ele é meu irmão! Ele é meio apestalhado da cabeça! Me ajuda! Ele acha que ele é cantor! Eu sou então, sim, sim. se você abrir essa porta desse carro, você já vai tá estar me ajudando. isso, ah, Rodrigo? Não tem é granada, meu! Vai! Eu não vou! Ah, mas não vou! Bueno, Põe pues... a right. Okay. facilidade, cara, sem briga, é muito básico. Você, você tá vendo? Você apela também. Apela o quê? O que apela? Só porque você é lutador de cunifura? Não, tem nenhum. Tá é o que três dias. Você vai, você vai ficar no quartinho ali, ó. Você vai ficar no quartinho junto com o herói. Cê, aquele ali é o herói de dourado. Esse, esse negão é o herói. Você vai molar junto com ele ali no quartinho. A tela também você sabia? Ô, Noroi! Como é que você tá? Ô, ô, é, ah, oh, bom, mãe? Beleza! Beleza! Eu, não, tá muito, não esqueça muito, ele não é doido! Eu vou fazer o seguinte: eu vou apanhar ele dentro do quarto uhum. e vou chavear ele porque ele quer dar uma vivência, porque ele quer fugir, tá? Aí, eu vou te dar uma chave na tua mão. Você só vai. Eu a mulher. Por todos, e ainda falam que sou louco. Ah, não me conhecem muito bem. Dizem que me prenderam, mas presa no estrabão, o meu espírito caminha, dia e noite, noite e dia. Nem essa cela fria ou coisa parecida pode me deter o sonho de um grande cantor que você. Essa noite sonharei os mais belos sonhos. Irei ah, ah, mundo afora realizar ah, a minha missão. Ô, vizinho, deixa eu lá arrumar. Não se água pra mim? Ah, Tô calmo, estou resoluto. Vou um aqui, vai estar tá aqui, ó. Pode trazer aqui no chão, vou desamarrar esse maluco aqui, maluco. Normal. É, se ele cantar não. mesmo, eu ele cantar. Não, desamarra aí. Vai cantar? Você vai cantar mesmo? Vou cantar, mas se tiver gelado, fere as cordas vocais tem que misturar. Então não toma qualquer água. Tá bom. Tá bom. Ó. Você não vem com o papo curado. Eu vou desamarrar, mas não vou desamarrar Me o Me alcança não. o violão, gaúcho, velho. Vou pegar isso. Bicho papudo. Pega lá por aí. Eu vou desamarrar, só que eu não vou desamarrar o pé, não. Você indo bem, mas já, já mudou a lá. vai na confiança. Agora sou gaúcho do passo. Quase que morri no Rio Panazão. Ó, ó. Vamos colocar esse negócio que você sabe cantar mesmo, ver se você sabe voz Vai na confiança. Então vai, senta lá. Senta tá lá e canta. Vamos ver se você sabe cantar. Pode, pode chapinhar. Ah, pode, pode cantar. Ó, oh, você tá amarrado a perna, não vai que tá de besta aí, cara. E eu te oh. desafio a entrar na pode amarrar ele? Oh, Abre aquela porta. Ele vai vai uma me É assim mesmo, e por trás ah, da tua canção. Horizonte infinito eterno. a sorte em duas mãos. Agora ele pai. A minha mão depois a tua janela te esperar. O céu infinito, os pássaros, do azul do mar. É Sai direção. Abre a janela do teu coração. Comece a cantar as mais lindas lotas. Que havia que haverá Cada família te espera Ao som avioso Do seu violão Há muitos pais de família Por aí pelos cantos Porque os filhos abandonaram seus sonhos E suas mulheres choram E depois volte outra vez a renascer, uma uma canção. Se aquela coisa você uma hora ele e passa, o, seu ele é o violão desperta o canto de um pássaro é, é. Ah, não, é, é. E desliza na imensa. Ele é ah, é. ah, é. Sobre as nuvens Ah, espinou aqui. o lavada. Eu Olá. cantarei, Olá. Olá. Olá, Obrigado aí. O carro tá no show ainda? É? Ah, bá, o carro é. Aqui a gente tem outro pô, carro, aí? Cara. Esse aqui é do ali! Sou eu, pô! Meu é, irmão, volta. cara! Tô tô irmão! É? E aí, como é que tá? Eu você tá? Você sumiu? Não sumiu, é, não! Todo dia eu tô aí, cara! Eu de tô aí! Saber como é que você tá? Deixa eu violar não, deixa o violão aí não que é que aqui é o seguinte, né? Pô, de novo, cara? Mas vamos falar o quê? O que você quer que eu faça? Não, mas é uma área... Não, peraí. aí, quer que eu faça o quê com você mas Deixa eu ficar ali... Não, Nossa. mas você foge pra rua, opa, vai me enganar, tá? Pô, vai apanhar na rua, bater nos outros... Pessoal, só... Ó, você quer sair? Uhum. Vamos lá, vamos começar. Tem as mãos de música ah, Então você tem que tirar essa mão. tá bom, eu vou tirar, eu vou tirar, cara. Eu pô, tô confiando, cara. Você... Vou tirar, pai. Eu, eu, você tá com 50 anos, cara. Desde quantos anos você canta aí? Pô, desde eu nasci, meu. eu nasci cantando. Mas eu não cantando, lá, mas lá. cantando, mas. Cantando na roupa, no carrinho de lixo? Pô, sabe por que, era, cara? Tá, é, pai, é um fazião, assim, Agora, Agora, agora, é o seguinte. Vou, vou, vou comprar roupa pra você, terra. Belezinha, tu vai vai fazendo tuas canções, ali, só não fugir, cara. Você faz isso pra mim? Ô, oh, ô, oh, rapaz! Eu vou te pôr na televisão. Você é meu irmão, meu amigo aí. Oh, eu vou te pôr na televisão. É mesmo? Ô, oh, rapaz! O senhor é meu irmão, tá faltando, mano. Eu, eu vou te pôr na televisão. Vamos lá, vamos, vamos nessa aí. Não, agora lá alinei, eu não agora não não, alinei, alinei, eu fiquei contente, não não, cara. cara vou Mas te pôr cadê não. a família que não vem no Não, tá aí, estão aí. Tá tudo aí? Tá, tá tudo aí. Ah, tá tudo faz tempo que eu não vejo, eu tô com saudade. Tá aí, é que. Eu fiquei constrangido de chegar ali, né? Conversar com a cunhada, ser amarrado. Entendo. Se eu te largar lá, nós conversamos legalzinho? Assim, não, assim, não eles pensam que eu sou louco, mas eu não sou louco. Você sabe que eu não sou louco. Você quer pensando Pô, que eu tô doido. Então, vou fazer o seguinte, cara. Assim que ele chegar aí, eu, eu vou te largar lá e ainda mais vou conversar assim sem acorda. Tá? Combinado. Um sem acorda. Né? Então, vamos sentar lá, conversar, depois me abençoar. Tá? falando pra ele, é difícil né, porque é duro, cê, é muito triste ver um irmão teu, cara, jogado na rua, só apontando, mas não é por querer, eu nunca fiz nada contra você, não é contra a sua pessoa, é situação de né? desespero, vendo o nada aí, nessa situação, teu filho, tudo jogado aí, tem hora que não porque, tem jeito, é, é vamos, vamos vamos na luta, vamos devagarzinho, que a gente Superar, sair disso, né? Eu acho que a comada aí, não? Tá mim, tá bom. Acho que a comada aí, é, maior penalizada está sendo ela mesmo, né? Agora você tem que cooperar, né? Cooperado, tentaram né? controlar, né, cara? As outras vezes que eu tive a sorte de, de você ficar numa boa, você lembra que você aprontou comigo? Olha, como se diz, cada um busca o seu rumo Eu tava procurando uma saída no fundo do rumo, né? Eu até peço desculpa por ter prejudicado por vocês aí Por né? ter mancado, em caso, ausência, né? Eu não penso, não vai um ausente mesmo, né? Mas aí vamos começar de novo aí agora, vamos esquecer tudo Passou, né? Vamos continuar nosso casamento, o um casamento mais bonito dele hum. Eu cara, agradeço muito o casamento bonito, né? Os sonhos, né? Ah, foi não foi? Foi A aliança sempre mantive, ó Nova história. Confia nele, É, vou dar mais uma chance pra ele, né? Ah, mas eu fiz uma promessa de fazer dele um novo. Porque quando ele tá agressivo, ele fica muito agressivo, né? Aí tem que. Deus vai ajudar ele que ele vai. Vai sair dele. Eu melhorei muito. Lá. O talento dele é natural. Foi libertada de uma enfermidade muito terrível. Isso aí! E aí, como é que tá essa força? Tá bem, meu Tá bem. beleza? E você, e é senhor? Não, também, tá graças a Deus. É, tá bom, Não, né? Tô dando certo aí que é já aqui. tudo um terezinho ajeitado aí, né? É cata tá chato, é, é. Gelado. Isso. E aí, como é que tá a luta? Tá bem, graças a Deus, cara. Tá? Tudo, tudo correndo bem. E ó. senhor? Parece que está construindo aí, está a gente se ajeitando? Devagarzinho. Oh, tá né? Pois é, meu irmão. eu vim aqui, dessa vez, eu vim te fazer uma visita de um pouco diferente. Vim cumpriu a promessa que eu tinha te feito aquele dia e a promessa para os dois, né? Tanto para o meu irmão aqui, o, o amarrado, vamos, vamos, vamos falar assim: o, o meio amarrado é o que não, tem pelego, você sabe que o pelego é o seguinte, você tem que amarrar ele para ele não perder o, o, o cavalo, que é o bacheiro. Na verdade ele vai é no bacheiro, no, no arreio, né? É. Então você amarra ele. E esse aqui foi o contrário, esse aqui eu amarrei ele ele não escapar da vida. Não escapar do, do, da coisa. Agora é, ele tem uma surpresa para você aí. Eu tô vendo aqui. E diante de todas as emoções, tudo isso que a gente viveu, todo esse tempo aí, tanto de bom de mau, transtorno, essas ilusões, todas essas dificuldades, e o sonho, que nunca morreu, é, o grande sonho aconteceu, e na verdade nós estamos aqui oferecendo para você o segundo trabalho nosso, e o maior trabalho da nossa vida, obrigado, e tá meus desculpa, desculpa, desculpa. parabéns, obrigado, Foi muito legal. Bom, então, é como eu, eu lhe falei, e hoje eu quero aproveitar aqui, hoje, para tá, fazer algo mais do que Entrega do do, CD do meu irmão. Eu vou vir é. com muito carinho. Mas eu quero aqui aproveitar cara, para pedir desculpa ao senhor pelo transtorno que ele causou, que a gente causou. Não tem é problema, não. Né? Mas eu quero pedir perdão para ele diante de, da vida, da, da situação tá? que a gente passou nessa luta aí. Ele está bom. Mano. Pedir perdão a ele. Perdão no um coração que a minha situação é, um Talvez eu liguei muito ele, mudei muito dele, muito de de dele mas eu, eu de espero que, que, que ele me perdoe. perdoe que ele simplesmente tem que, de que de ser, de ser de devolvido para a família, para a, é a, a, a, é a, a, a vida dele, para aquilo que realmente importa na vida, que é a família, viver em paz com a família. O som, que a gente deu um outro né? É simples. Agora que você conseguiu, entendeu? Espera que ele me perdoe. Vai. Entendeu? Não sei lá, seu irmão. Tá lá. Eduardo, um abraço, irmão. Que rio. Só faz questão do meu bem. Valeu. Eu, muito obrigado. Eu, eu, eu me perdoe. Ah, não, não me perdoe. Perdoe. Ah, eu, Desculpa, pelas é barbaridades. Não tem nada, né? de, da minha não, parte, não tem nada. Tá falando, não tem né, cara? Não tem muito o que dizer. A minha maneira ignorante, sei. não isso é a vida de família, família que eu sempre quis ter E aqui estamos mais uma vez, diante do alvorecer e de da Quando postura, vai chegando o é fim do dia Depois da luta tão normal Todos vão silenciando o coração Um véu já cobre o oceano E começa o sol a declinar Com o mesmo som do recolher por um descanso natural. É assim que é a nossa vida. Nascer, crescer, cantar, amar, até morrer.